Estou bem aqui malta do aço, bem vindos a mais um vídeo, vamos já para mais um top 5 e volto a repetir uma coisa que eu repito muitas vezes, o top 5 que eu vou abordar hoje não é o top 5 que venceu no último vídeo, porquê? Porque vocês comentam tópicos, temas que eu já fiz malta, deem uma vista de olhos, procurem sempre no tema, se for road talk é road talk. se for top 5 é top 5, vistem no meu canal os top 5 e vejam se eu já abordei esse tema, porque pois, vocês perguntam o mesmo. A malta que não viu, vota no mesmo. E eu não posso abordar, porque eu já fiz esse mesmo, ok? Mas vamos lá, quem ganhou foi o Francisco Pinto. E ele pergunta se eu fosse um gajo cheio de papel, cheio de alarjã, 5 carros que eu atualmente comprava. Eu digo atualmente porque os gostos vão mudando e tal, mas atualmente, ao, à data de hoje, se agora me senso o Euro milhões 5 carros que eu tinha na garagem, de certeza, mas é que era sem falhar. Lembrando, não era só 5, era sempre mais, mas o tema é 5, vamos já abordar 5. Ora, um deles, sem dúvida, eu adoro o carro, é o Lamborghini Diablo, o SV, modelo de 1997. Creio que é o último modelo que ainda levanta os freios É para aí, aquele SV de lado, se for azul, com o SV a vermelho. Malta, aquilo é lindo, lindo, lindo. Eu lembro-me de jogar o Need for Speed, creio, Need for Speed 1. E eram dois carros que eu, que eu jogava sempre, eram o Lamborghini Diablo SV, e era o Supra, mas o diabo sempre adorei, adorei, adoro esse carro. Portanto, esse era um carro que eu não deixava que falhasse na minha garagem. Segundo, o Eleanor, Go Baby Go, esse carro, pá, posso estar aqui a desiludir-vos. Não vou usar só carros novos, vou usar carros que eu queria ter, não é? Não é só carros novos, também ia ter novos, mas é só cinco, pá, estes cinco tinham que, ter, tinham que estar lá. O Eleanor, my friends, go baby go, GT500, não podia faltar um belo do American Muscles, se bem que American Muscles, <risos> eu ia ter uma porrada deles, mas este ia, iria ser o primeiro que eu ia comprar, que é um, um pedacinho, uma beleza, a minha Eleanor. <risos> Depois, em terceiro lugar, não é, não é que seja o terceiro lugar, mas não podia faltar um GTR 35, porquê? Ah pá, também tem é, aquele ícone, tem quatro lugares. Dá para a família, confortável. E é aquele motor do... De... E até fica esparvo. Esse, sem dúvida, é um carro que eu adoro. E já é um carro mais moderno, pronto. Para ter aqui um meio termo, não ter só carros velhos. Esse também tinha de certezinha. Depois, mais um carro moderno e mais um Lamborghini. O Aventador lp 754. Oi, meus amigos. Vão ao, ao Google, escrevam. A Aventador LP750. Vejam, o carro é lindo em é amarelo, em é azul, em é vermelho, em é roxo, em é rosa. Às bolinhas, às riscas, aos quadrados. O carro é um pedacinho do céu. Portanto, esse carro não falhava nem que a vaca tossesse. <risos> Tinha que ter de certezinha absoluta. Outro carro que eu também não podia deixar que faltasse. E eu não sou muito um gajo de Porsche. Não é aquela marca que eu digo aí, epá adoro Porsche, sou mais fanático por Lamborghini e Ferrari se bem que não tenho aqui nenhum Ferrari na minha, neste meu top 5, mas tinha que ser tinha que ter um, mas no meu top 5 não está era o Porsche 991 GT3 RS malta este Porsche saiu lindo, perfeito, perfeito desde a frente, à traseira ao alerón Epá, o carro está simplesmente perfeito eu teria aqui muitos mais carros, Supras Ferraris, tinha que ir ainda para os AMGs, mas eu só posso abordar assim. portanto os Ferraris, os AMGs, uh, pá, muitos carros ficavam, ficaram aqui de fora do meu top 5, se bem que este meu top 5 não é os 5 que eu desejaria ter, era aqueles 5 que, epá, se me saísse guita, epá, estes eram logo, antes que a coisa, estes eram logo, se bem que um gajo com guita, se fosse um gajo, cheio de papel e comecei a soar a milhões ou uma coisa assim, Ui, má, frente, eu não ia ter 5, ia ter é tipo 50. Pá, aí, no mínimo. Mas pronto, malta, este foi o top 5 que ganhou. Não que ganhou neste último vídeo, mas que ganhou num outro top 5. Eu tive que ir rabiscar um tema antigo para poder trazer um tema novo. Ou oh, vá lá, uma opinião à data de hoje. Vá, pronto, se não tinha que estar a repetir o outro tema, já mais badalado. Este é um este top 5, pode-se dizer que vai mudando consoante dos carros que vão saindo, consoante do que eu vou vendo, vídeos, etc. A minha opinião pode mudar. Mas vá lá, deixem aí nos comentários o próximo top 5 que vocês queiram que eu aborde. Já sabem, o comentário com mais likes e com mais respostas é o tema que eu vou abordar no próximo top 5. Top 5 é um tema, Road Talk é outro. Aqui é 5 temas, Road Talk é só um tema que vocês querem que eu aborde mais alongado. Aqui são 5 coisas, 5 gostos, 5 pancadas, 5 qualquer coisa que vocês queiram saber, ou melhor, para saberem melhor ou mais sobre a minha pessoa. Fiquem bem, um grande abraço, malta, e um grande gás Obrigado por comentarem, obrigado por estarem aí.